Mas eu acho que nós temos que sempre ir para o lado da curiosidade das pessoas. E é isso que nós temos. Já basta de, de educação doutrinadora. Nós temos que fomentar a curiosidade das pessoas. Tem que pensar também o que, que motiva as pessoas a agir e fazer o que elas fazem onde elas estão. Essa questão da educação, eu acho que a gente a está gente programado para uma atitude de receptor. Acho que tem esse lado de provocar essa curiosidade, de observar quando ela tá indo matar ela, porque as instituições elas amortizam isso muito, e pensar a possibilidade de desconectar com pessoas que estão pensando coisas próximas e de uma maneira que a gente possa se somar. É, eu acho que é isso que torna a gente incrível assim, e as nossas relações incríveis. É a criatividade, a curiosidade.